E essa laranja, e eu chupo pau, chupo buceta, se for pro inferno, chupo até o do capeta Nos últimos tempos a gente teve um rebuliço na internet quando a cantora Nicki Minaj escreveu um verso para a música da Doja Cat onde ela diz que ela era bissexual mas agora é hétero Basicamente é isso, eu não vou entrar em porres menores do verso dela Queria dizer que isso é o um gatilho para o nosso debate de hoje a questão é que eu nem sabia que Nick Minaj tinha ou não se declarado bissexual um dia. E aí eu fui pesquisar. Lá em 2010 ela disse que achava mulheres atraentes, deixou isso no ar, assim, e depois logo desmentiu, dizendo que não era Bia e ficou dito pelo mundo dito. Mas ela dizia de vez em quando que podia dar uma chapuletada numa mulher e depois dizer que não. A questão é que eu nunca Vi Nick Minaj como uma pessoa não heterossexual. E é muito interessante isso, porque se não passou pela minha cabeça é porque não teve materialidade no discurso dela. Até porque muitas das músicas dela falam sobre relações com homens. Inclusive, ela tem tá uma música sobre pinto, especificamente de homem, que é a Anaconda. Ela fala sobre homens, basicamente. Nenhum daqueles pintos pertence a uma mulher. Todos aqueles pintos pertencem a homens e homens de pinto. Né? Muito importante. E aí isso levanta a seguinte questão, que aparentemente é edgy, é moderno, é interessante, e é um pouco de Pinky Money Dizer que você é uma mulher bissexual, caso você queira ser uma diva da música E por mais que a Nicki Minaj seja uma rapper, ela flerta muito com o mundo pop E cá entre nós, todas as gays rebolam o rabo com Nicki Minaj então parece ser uma moeda de entrada no vale essa coisa de se declarar bissexual. Claro que isso não é uma exclusividade nem né? penal, A gente vê esse comportamento muito comum em diversas divas pop, inclusive com a Lady Gaga, que eu queria lembrar a vocês que no início da carreira se declarou uma mulher bissexual. E aí eu guardei isso pra mim, porque ela é sempre muito queer, fez uma música chamada Born's Way, sempre junto da comunidade LGBT. E eu, pra mim uma mulher bissexual. Certo? Certo. E aí eu lembro perfeitamente quando ela fez a entrada no Workroom de RuPaul's Drag Race, na né, temporada 9. E ela diz pra todas aquelas drags que ela começou a fazer música como drag. Eu vejo a Lady Gaga como uma drag. Porque é a representação de um hiper feminino. Pra mim a Lady Gaga é uma drag de sucesso. Mas enfim, a Lady Gaga vira e diz que como uma mulher hétero Estar naquele ambiente é muito sensível, porque ela faz música para este público E eu peguei muitas informações, como assim você é hétero? Mas você não era até, sei lá, alguns anos atrás Porque eu cristalizei essa informação, ela ficou com um relacionamento com o um homem por muito tempo E eu não vou ficar questionando que ela chupa chachata por aí, né? Porque as pessoas são monogâmicas e Ela teve um relacionamento com o um homem muito tempo Eu pensei, bom, tudo bem, pessoas bissexuais têm relacionamentos com pessoas de sexo oposto por muito tempo Normal, isso acontece, né? Por isso que é bi e não vamos esquecer do quase total cancelamento da bissexualidade da Anitta, que é um grande mistério, né? Porque as pessoas falaram, Anitta, você é bi? Ela disse sim. Mas você pega a mulher, ela disse não. É bipolar então, porque não tem outro bi que a pessoa possa ser, porque é pessoa tem tá uma questão aí. E aí ela lança um clipe beijando várias bocas diferentes, diferentes idades, gêneros, sexo, etnia, que coisa linda. Não me convence. Beijar na boca, gente, não é questão de sexual. Inclusive, tem uma questão muito importante aqui, beijar na boca não é questão de orientação sexual, porque como eu já disse neste canal, orientação sexual não é só fazer sexo, é uma questão de comunidade, de identidade, de socialização se colocar no mundo. E é muito cruel porque a gente vê toda a invisibilidade das pessoas que são bissexuais na comunidade LGBTQI+, na comunidade no universo hétero, quando essas pessoas têm relacionamentos com pessoas de sexo oposto, meninas bis que namoram homens, homens bis que namoram mulheres, essa questão é sempre colocada em xeque, porque Ai, você está num relacionamento hétero, então você não é bi, porque aparentemente as pessoas não entendem muito bem o que é um relacionamento e o que é a bissexualidade. Fico confusa que eu não entendo essa cobrança, né? mas tudo bem, vamos lá. Existe uma sequência de visibilidades de questões muito tristes, de apagamentos, de violências simbólicas, contra a comunidade bissexual para essas mulheres heterossexuais lançarem sempre desta moeda de choque e só funciona com mulheres porque você não vê homens de são bissexuais por aí à torta e à direito então existe um lugar de fetiche dessa mulher bissexual que ela vai não só pegar o povo LGBTQI+, mas ela sempre vai cair nesse ideia do homem hétero de que ele pode ter esta mulher bi e outra mulher na cama, isso é uma sexualização, uma fetização que não dá para apagar do coletivo masculino, então nas suas posições de ídolo pop, onde elas não tem que encarar o mundo do dia a dia dessa sexualidade, é interessante declarar essa bissexualidade, não é porque ninguém vai questionar, ah, já é um artista pop, já é artista, tudo, né, todo mundo é bi, parará, timbum. E aí fica você, pessoa comum, bissexual, sofrendo um monte de apagamentos todos os dias Porque não sei por que razão o tratamento que as pessoas dão para essas pessoas famosas não é o mesmo que elas dão pra você Mas aí você pode me perguntar Mas Melissa, oh Melissa, a sexualidade das pessoas é fluida Sim, ela pode, ela claro que pode, eu mesmo já me identifiquei como uma pessoa bissexual e não mais me identifico e eu fico muito puta, muito, muito puta quando as pessoas apagam a minha fase bissexual, porque até porque eu acho que ter uma fase bissexual não é errado. Aliás, ter uma fase gay não é errado, se tornar hétero também não é errado, tem dois discursos aí, muito importantes, que eles andam juntos, mas não se cruzam. Que é o da sexualidade ser fluida e socialmente construída e que não pode existir ex-gay. E são as mesmas pessoas que falam as duas frases. E eu tenho uma certa dificuldades com isso. né? Que claro que a gente não está falando de cura gay, cura lésbica, cura bi... Não está falando sobre isso. A gente está falando sobre a fluidez dos desejos. A gente está falando sobre os espectros de desejo. No final das contas, a questão não é a fluidez da sexualidade dessas artistas A questão, no final das contas, também não é se elas são ou não bissexuais A questão é que elas não utilizam esta sexualidade em seus discursos, em sua vida, em sua arte Elas só vão declarar esta sexualidade em entrevistas e na mídia para causar buzz então, no final das contas, as pessoas apropriam dessas identidades, não defendem, não vivenciam, não passam para as outras pessoas, e isto é muito problemático. Então, essa modinha bissexual, para parecer punk, rock, diferentona, não pode ser normalizada por nós LGBTQI+. A gente do Vale não pode ficar aceitando que as pessoas usem essas identidades para se apropriar de um discurso que elas não fazem parte porque como eu falei, a Nick Minaj, não me parecer bi não é porque ela tem que aparecer beijando uma mulher por aí não é porque ela tem que fazer declarações sempre nada, nada na música, na arte dela, me parece não heterossexual e se você é uma pessoa LGBTQI+, se você é uma pessoa não heterossexual, se você tem qualquer identidade de gênero sexual que seja distante da norma, você precisa transportar isso pra algum lugar. É impossível que um artista gay faça qualquer coisa a vida inteira que não pareça que ele é gay para os outros. Isso é muito louco. Se ele não transparece a sua sexualidade em nenhuma das suas músicas, ele está dentro do armário. Porque a nossa sexualidade, a nossa forma de relação, nossos afetos, eles cruzam a gente. A gente escreve sobre isso. E tem gente que diz que não precisa levantar panfleto, bandeira, nananana. Amor, claro que precisa. Todas as músicas de cantores sertanejos falam sobre relações heterossexuais frustradas. Todas, sem exceção, todas, cada uma delas É o tempo inteiro a gente sabendo como cada um daqueles homens e mulheres são heterossexuais E pegam pessoas de sexo oposto Todas as músicas assim são Então se você é bi e todas as suas músicas, sem exceção nenhuma Falam sobre relações heterossexuais Há uma questão séria aí de posicionamento nós, do Vale dos Homossexuais, aquele lugar do inferno para onde vai todo mundo daquela sigla, mais todo mundo que não é hétero e não é cis, nós temos que abrir o um olho para essas pessoas e essas declarações. E cobrar depois dessas artistas porque elas chegaram lá com o um stream de viado, bissexual, sapatão, travesti, etc, tá, meu amor? Porque a gente dita o que é moda. Nós dizemos, nós defendemos, o fandom da Nick Minaj, eu duvido que é composto de homens, e mulheres heterossexuais em sua grande maioria. Duvido. Porque parece que bicho é a única criatura que tem no mundo. Pessoal, viado é um negócio que não tem tempo pra gastar, né? Que fica discutindo de uma pop na internet, um negócio que causa engajamento. É claro que você quer que esse público te ame. Que fica essas gays desesperadas, batendo na internet umas nas outras. Meu Deus, desde um de o governo. Claro que eu quero que você fale de mim, você vai fazer o quê? Criar propaganda pra mim. Então, eu vou declarar qualquer coisa que faça com que você fique louca e escreva na internet, no Twitter, sobre mim. Eu não estou de forma nenhuma dizendo pra vocês cancelarem a me equibilagem. Eu estou dizendo pra que a gente fique atento e cobre. E como é que você cobra na internet? Você não ficou tanto tempo, tempo na internet? dizendo que ama, que adora, discutindo quem é melhor, se é, é, é a Cardi B, ou se é Nick Minaj. Use esse tempo para cobrar para Nick uma declaração. que ela precisa se posicionar. Porque esse deslize, não é apenas um deslize de caráter, mexe com a identidade, a existência de um monte de gente. Um monte de gente que está constantemente sofrendo apagamentos e violências Múltiplas por todos os lados. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali e a gente se vê num próximo vídeo. Gay, se mexe, cobra sua diva. Obrigada. Não aguento mais. Hoje um gay vai estragar meu dia. Atenção, você fã de RuPaul's Drag Race que sempre quis pegar uma drag queen R$ 750 a hora Obrigada